Olá, bem-vindos a mais uma aula da Ken Academy Brasil. Vamos pensar uma coisa? Todo dia você acorda, estuda, faz suas refeições, tem horários a cumprir e coisas a fazer durante todo o dia. O tempo de todos nós é dividido, primeiro, em dias e os dias em horas, as horas em minutos e os minutos em segundos. Todas essas divisões do tempo são comuns para todo mundo, afinal, desde que nascemos, vivemos marcados por compromissos com dias e horas determinados. Mas você já se perguntou como que o tempo foi dividido desta forma? Quem resolveu dividir o ano em dias com 24 horas? E por que 24 horas? Pois é disso que vamos falar nesta aula, a passagem do tempo sempre foi um marco para o ser humano. E lá na época antes de Cristo, as civilizações antigas se preocupavam em medir o tempo. Nestas civilizações, os homens usavam como ponto de referência para a medição do tempo os acontecimentos naturais, por exemplo, a duração do dia ou a observação dos astros. Por vezes, a medição não era destinada a determinar a hora do dia, mas mostrava determinados acontecimentos que interessavam aos nossos ancestrais. Por exemplo, os solstícios, ou seja, os períodos em que um dia ou a noite são maiores. Os egípcios formavam um povo que contribuiu muito para a determinação do tempo como conhecemos hoje. A civilização egípcia se localizava nas margens do rio Nilo. Eles observavam os ciclos da lua, do sol, das estrelas e o fluxo do Nilo. E em 3000 a.C., criaram o um calendário dividindo o tempo em anos. Posteriormente, tanto os egípcios quanto os babilônios e os antigos chineses passaram a dividir o ano em 12 períodos, que foram nomeados de acordo com os seus deuses. Muitos anos depois, já na era de Cristo, os romanos modificaram o calendário e ele passou a ser como conhecemos hoje, com 365 dias. Cerca de 1400 anos antes de Cristo, os egípcios utilizavam um mecanismo de medição do tempo denominado de clepsidra ou relógio de água, como ficou conhecido. Esse relógio foi inventado pelos chineses mais de mil anos antes e consistia no fato de que uma determinada quantidade de água necessita sempre do mesmo tempo para passar gota a gota de um recipiente para o outro. Em 350 a.C., os babilônios perceberam que a movimentação do sol ao longo do dia produzia sombras que mudavam em direção e comprimento à medida que ele ia se deslocando. Portanto, desde o nascer do sol ao pôr do sol, esse povo percebeu que poderia ter uma contagem do tempo se eles olhassem para as sombras no chão. E assim, conseguiram construir um relógio que utilizava, claro, os movimentos do sol. Dessa forma, se tratava de um relógio de sol e, por isso mesmo, media a duração do tempo na parte clara do dia. À noite, os babilônios olhavam para o céu e utilizavam um conjunto de estrelas para marcar a passagem da noite. Os babilônios formavam um povo que viveu entre os anos de 1950 e 539 a.C., na Mesopotâmia uma região que situava-se entre os rios Tigre e Eufrates, localizada no Oriente Médio e que, atualmente, constitui o território do Iraque e parte do Kuwait, e síria. Com o conhecimento da trajetória das sombras, eles dividiram o dia em porções menores, particionando em 12 partes, justamente porque possuíam um sistema numérico duodecimal, ou seja, baseado no número 12. Diferente de nós hoje, que usamos um sistema decimal, baseado no número 10. O ponto-chave desse sistema numérico foi a definição do meio-dia. Observando o movimento da sombra provocada pelo Sol, os babilônios descobriram que havia um momento em que esse astro ficava a pino no céu, sem projetar sombras para os lados. Esse momento ficou conhecido como meio-dia. Depois, dividiram novamente o tempo em uma nova parte de 12, utilizando o mesmo raciocínio. E assim foram criadas as 24 horas que usamos até hoje. Com o uso do seu sistema numérico sexagesimal, ou seja, que utiliza o número 60, os babilônios também dividiram a hora em 60 partes iguais, e assim eles criaram os minutos. Portanto, os dias, as horas e os minutos já eram conhecidos desde o tempo dos babilônios. Porém, a precisão da contagem deste tempo só ocorreu centenas de anos depois. O relógio mecânico surgiu no século XIV, mas tinha muitos aparatos e atrasava bastante. Com o desenvolvimento de novos relógios com menos peças, mais leveza, maior precisão e com a invenção de um motor com molas em torno do século XV, lá pelos anos de 1600, surgiram os relógios portáteis. Posteriormente, foi criado o relógio que tinha pêndulos, cujo princípio foi concebido por Galileu e materializado em 1656. Este relógio representava um grande avanço em comparação aos anteriores, porque tinha uma alta precisão relacionada aos demais, porque só se defasava cerca de 10 segundos por dia. A partir daí, os primeiros relógios de bolso começaram a ser fabricados e a tecnologia de medição do tempo se aperfeiçoou de forma a ter a altíssima precisão dos dias de hoje. Então, vamos aproveitar o nosso tempo e até a nossa próxima aula!